Você quer ter um canal no YouTube e acha que pode não funcionar para a sua empresa ou para o seu projeto? Vamos falar por que e como fazer um canal. Solta a vinheta, Malcolino! Eu sou o Bruno Pérez, bem-vindo a mais um Guia de Marketing, a gente está falando sobre mídias sociais e agora vamos falar sobre YouTube. Se você ainda não viu os outros vídeos aqui do Guia de Marketing, como sempre o cara está aqui em cima e você pode encontrar tudo o que estamos falando sobre marketing digital, sobre canais, conversão, estratégia e planejamento. E agora vamos falar de YouTube. Bom, estou aqui gravando, estou um pouco doente, e por que estou dizendo isso? Porque isso faz parte de se ter um canal no YouTube. E por quê? Porque você precisa ter uma frequência, você precisa gravar, você precisa produzir. E por quê? Porque essa é uma das características de ter um canal no YouTube. Então vamos lá, vamos do começo. YouTube é o segundo maior buscador da Terra, perde só para o Google, e YouTube também é do Google. Então praticamente tudo você pode encontrar no YouTube hoje, desde como fazer um barquinho de papel até como construir uma cabana no meio da floresta. Por que o YouTube pode ser bom para o seu negócio? Então é muito bom para você hospedar vídeos onde você possa explicar algo sobre os seus negócios, sobre os seus produtos, sobre os seus serviços. Você pode ter um vídeo de apresentação da sua empresa, um vídeo de apresentação dos seus negócios. Mas você pode também criar uma websérie, como é mais ou menos isso que eu estou fazendo. Explicando um pouco o que você faz, dando algumas aulas, dando algum curso, dando alguma forma de conteúdo. E aí vem a palavra-chave, conteúdo. YouTube, você precisa criar conteúdo... Único conteúdo de qualidade conteúdo criado por você e por isso eu disse no começo que eu estou doente porque porque mesmo doente eu preciso criar e gerar conteúdo minha voz está meio fanha, mas isso implica porque eu me comprometi com a minha audiência de ter programas sobre as terças e quintas comprei uma câmera mas você pode fazer vídeos no seu celular uma boa iluminação e o mais importante gerar conteúdo faz uma breve análise dos grandes youtubers aí e você vai perceber que eles têm uma frequência, que eles têm uma pauta, que eles têm uma, uma, uma breve, nem que seja uma simples produção. Os grandes aí têm produções muito maiores, mas se você pesquisar o início deles, por exemplo, o Felipe Neto gravava com uma câmera bem ruim uma luz de abajur atrás, o próprio Jovem Nerd tem a sua história de começo, Jacaré Banguela, entre outros. Mas o mais importante é algo em comum entre todos. Primeiro, eles tinham um conteúdo próprio, conteúdo único, criado e gerado por eles. Segundo, eles se empalta, eles têm um objetivo, eles sabem o que eles vão falar e onde eles vão chegar. Terceiro, eles têm frequência: se é tal dia, é tal dia. Então, qual a primeira dica? Você vai ter um YouTube para o seu negócio, entenda como e por que isso vai agregar algo aos seus clientes. Você tem uma clínica de estética, por exemplo, você pode fazer uma série falando de dicas de beleza, dicas de nutrição, dicas de algo relacionado ao seu trabalho. Se você quer fazer alguns vídeos toda segunda-feira, você precisa entrar no ar toda segunda-feira. Como vai ser esse vídeo? Um vídeo que nem eu estou aqui falando com o um cenário atrás? Um vídeo numa externa? Você precisa fazer testes e ter certeza. Por quê? Porque é assim que você começa a criar um canal de qualidade, um canal com todas as características que seus usuários estão procurando para começar a seguir você. Cada vez que alguém segue você, ele se inscreve no seu canal e você passa a ter seguidores. Essas pessoas vão receber uma notificação quando você subir um novo vídeo no seu canal. Isso vai gerando mais visualizações. Ah, dá para ganhar dinheiro com isso? Isso aí é um outro assunto. Ah, Bruno, como montar um canal? Isso é um pouco mais complexo. Você tem que seguir todo um tutorial ali dentro do Google, dentro do YouTube, dentro do seu Google Accounts, mas também dá pra fazer. O importante é subir um, um cover, né? Uma, uma imagem de topo com uma qualidade boa, o YouTube mesmo te ajuda para que ela funcione para tablets, televisores, celulares e computadores desktop, subir uma imagenzinha, um iconezinho do seu canal e ter thumbnails, vamos falar disso para como melhorar a entregabilidade dos seus vídeos. Mas a grande dica para o vídeo de hoje é, entenda o objetivo de quais vídeos você quer criar, porque você deve criá-los. Um último exemplo eu estou criando vídeos sobre o guia de marketing com conhecimentos gerais de marketing de todos os canais de marketing para que ele sirva de guia um guia inicial uma introdução ao mundo do marketing posteriormente farei vídeos mais específicos web séries mais específicas de canais mais específicos entrando mais a fundo em cada tema e, em algum momento as pessoas Receberam convites para participar de cursos pagos com conteúdo muito mais completo, muito mais a fundo, com compartilhamento de tela, e etc. Ou seja, eu tenho uma linha lógica do porquê eu estou usando o YouTube. Falamos muito disso na escolha de quais canais de mídias sociais você deve ter para saber onde ir. E o mais importante de tudo, YouTube é conteúdo. E esse foi mais um Guia de Marketing, estamos falando de YouTube, obrigado por sua presença. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, vão estar aparecendo alguns vídeos anteriores aqui na tela, uma bolinha para você se inscrever, dá um joinha, deixe seu comentário e vamos falar de marketing, vamos falar de YouTube. Eu sou o Bruno Pérez e muito obrigado, agora é de chapeuzinho, uma correntinha e tem novidades em breve. Até mais!